Olá! O tema de hoje não são os drones, mas sim uma ferramenta que vai auxiliar à construção dos mesmos. E por isso já sabem, se no final gostarem do vídeo, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não fores novo no canal, é só subscrever e assim ajudas o canal a crescer. E é colocar mãos à obra para fazer aqui o unboxing desta enorme caixa não é comum eu trazer este tipo de produtos aqui para o canal porque o canal tem a ver com drones e isto é uma impressora 3D é um complemento para os drones a encomenda chegou muito rápido veio de um armazém europeu desde o momento em que saiu até o momento que chegou à minha casa demorou cerca de 2 dias por isso é que eu tive que fazer assim um unboxing meio a correr ora, a impressora traz já dois rolos de 250 gramas cada de PLA calhou-me o roxo e o branco Onde veio tudo muito bem embalado, agora vocês estão ali a ver a mesa, e depois muitos cabos, tudo arrumadinho no sítio. Um conselho que eu vos dou é, estes bags vocês não tirem de lá nada se não for para montar, porque o manual e os vídeos onde eu estive a ver para fazer a montagem, aconselhavam isso mesmo, é não tirar as coisas fora do sítio, só quando for para colocar para montar porque isto tem tudo uma lógica os sacos, as pecinhas todas e como isto está dividido por andares tem tudo uma lógica para conseguir ser montada sem termos qualquer tipo de problema mas veio tudo muito bem embalado isto vinha em três camadas bem protegidas onde eu gostei bastante da impressora eu não vos vou mostrar a impressora a ser montada vou vos indicar o vídeo que eu segui para montar isto mas sim, vou já mostrar a impressora montada e já a fazer as primeiras impressões ora, aqui está o canal que eu segui para montar a Tarântula, aqui no Mall RC, antigamente chamava-se Mall RC, atualmente chama-se Mall Tech. Ele mudou porque no início isto era um canal de drones, tal como o meu. Atualmente, ele agora está dedicado mais às impressoras 3D. Aqui na lista de reprodução, onde podemos ver vários temas, várias listas onde tem Montagens de drones, mas a minha está aqui um bocadinho mais abaixo que é a Tevo Tarântula. Ontem 12 vídeos. Os primeiros dois vídeos é ele a falar sobre a impressora. Fala pessoal! Segue mais um vídeo da montagem da impressora 3D Tevo Tarântula. Ora, eu aqui segui igualzinho como ele fez a montagem. Como era a primeira vez que estava a montar uma impressora, não sabia como é que se devia montar uma impressora. Segui passo a passo o que ele aqui diz. Simplesmente ele dá a explicar muito bem como é que se monta a impressora. Eu não tive qualquer tipo de dificuldade a montar a impressora. Vocês estão aqui a ver, aconteceu muitas vezes a peça soltar-se durante a impressão. Claro que fui testando e aprendendo como conseguir uma boa peça e ficar fixa à mesa não Está um mau acabamento, porque fui aprendendo também a configuração, até ter uma peça boa. Aqui com a impressora, como está montada desde o início. Aqui a mostrar o digital, para verem o ecrã, o que é que aparece. Ali é o programa que inicialmente eu comecei a usar e comandava a impressora aqui ela a seguir e ao mesmo tempo a impressora a fazer o mesmo aqui estava a impressora ligada ao computador porque eu depois deixei de ligar ao computador porque se o computador desligar a impressora para e assim está sempre a trabalhar como vocês veem já tinha ali um preenchimento diferente onde começa a melhorar aos poucos e poucos a minha impressão porque eu só vai estudando como é que há de melhorar porque isto não é de um dia para o outro eu estraguei muito a peça hum, por causa de ir testando, como vocês veem ali o X não está perfeito, está ali, parece estar um bocado a derreter, uma pessoa tem que ter, vai tentando, uma pessoa vai tentando melhorar, desde temperatura, a velocidade, como vocês estão aí a ver, a parte de cima ficou muito má mesmo, não gostei nada, entretanto, uh, estava aqui a medir a mesa, gostei de 220 mm porque eu fui comprar um, um vidro, como vocês estão a ver ali o vidro, e onde depois as peças já não precisam daquela fita cola. E eu estou a usar uma laca. A peça que eu estou a fazer é para adaptar aqui na impressora que é para arrefecer. Temos aqui o espector Sempre em cima do acontecimento a ver se está tudo bem. Aquela peça é o cooler que é para depois estar a arrefecer o bico. Aqui está o nosso espector sempre ali a ver se eu estou a fazer as coisas bem, aqui foi quando acabou a impressão, isto foi a primeira peça que eu tirei funcional da máquina, aqui sou eu manualmente a puxar a mesa para a frente, aqui como podem ver tem um bom acabamento, eu gostei do acabamento apesar de ser a minha primeira impressora e eu não saber como é que é as outras impressões, mas eu gostei bastante da impressão, estava uma boa impressão, podia estar melhor sim, podia, eu consegui uma boa impressão Aqui está a peça que é para depois colar à frente ao pé do bico. Estas peças são umas peças que eu depois criei para reforçar a impressora. Ora, aqui começo a fazer a preparação da máquina. Como vocês podem ver, a máquina já está um bocadinho diferente. Ora, como agora uso o cartão para poder estar a usar o computador noutras coisas e assim a impressora fica a imprimir sozinha. Aqui estou no menu a preparar a máquina, a dizer para começar a imprimir o cartão. Agora, como tenho o vidro na, na base, costumo usar a, a laca que é para poder agarrar as peças. A base quando aquece, tem o vidro aquece e assim fica com bastante aderência. E a impressora, quando for imprimir, o filamento já vai ficar colado ao vidro. Acho que é uma das melhores opções. Ter assim o vidro, pelo menos a peça fica sempre colada com um bocadinho de laca, não custa nada. Ora, e aqui, ela vai começar a fazer a impressão. Pronto, começa agora a fazer a impressão. Entretanto, eu vou dar aqui uma acelera dela, Zita, como estão a ver. Ah, e mais, tudo o que vocês tiverem a ver de branco na impressora, é peças já feitas pela própria impressora. Vocês lá atrás estão a ver um programa que é o Cura. Eu costumo usar o Cura para, como fatiadora das peças. Ora, aqui já está nos passos finais. Onde esta peça nem ficou grande coisa, porque isto é um teste de um frame que eu estou a fazer que quero ver se trago aqui para o canal eu deixei o bico muito levantado e só reparei quando acabei a peça entretanto também vos vou mostrar aqui o que eu imprimi nesse dia por isso é que eu pus aqui a impressora que era para depois poder imprimir e filmar e vocês vão ver o que eu acabei de imprimir ao fim do dia onde é um frame igual ao 380 que eu tenho aí basicamente eu estou a copiar o 380 com algumas alterações e assim poder depois imprimir que é quando tiver algum acidente assim é só imprimir peças não tenho que estar à espera que as peças venham do outro lado do mundo onde vocês aqui estão a ver as peças que eu fiz e as peças originais do frame claro com algumas alterações que é para melhorar e estou aqui a preparar este frame a fazer uns testes a imprimir a ver se as peças estão boas ou não que é para depois eu trazer aqui para o canal este drone onde 90% do, do frame será feito na impressora 3D